Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Consagra-vos meus sol, dos meus ouvidos, minha boca, todo que só desejo que a voz pertença, e -me, -me, como mãe, guardai-me, defendei-me, como filho, filho e propriedade. Propriedade nossa. Mãe. Viva Nossa Senhora do Monte Negro!